Está de volta com o Marvel dos Anjos Editor de Esportes do Globo Carlos Eduardo Éboli da Rádio CBN vocês conosco pela internet O Benê Cavalcanti Lima Sempre vejo mensagens dele aqui no programa é, Escreveu uma coisa bem interessante Benê, aqui no intervalo Os grandes formam melhores elencos Mas nem sempre melhores equipes Coletiva e conceitualmente falando perfeito. Verdade Benê, perfeito, perfeito. É, o, é o caso que explica o Audax Nesse momento Ou América em Minas Gerais é, contra o Cruzeiro, perfeito. Por isso, gastam mais dinheiro e às vezes tem menos resultado. Perfeito. Olha, eu eu